Você sabia que o Batman já enfrentou o Capitão América? Você sabe quem ganhou a luta? Então hoje eu trago aqui para você tudo isso. Mas antes deixe aqui seu comentário quem você acha que ganhou essa grande luta entre os dois maiores heróis das histórias em quadrinhos. Galera em 1996, foi lançada a série limitada em quadrinhos, que entrou para a história da indústria e da cultura pop, chamada DC vs Marvel. O Conflito do Século se você ainda não conhece, se inscreva no canal que em breve estarei trazendo mais conteúdo contando não só a luta que vou falar hoje, como as maiores curiosidades dessa HQ, só para se ter uma ideia a DC e a Marvel uniram forças e lançaram depois um universo compartilhado. Mas isso é assunto para um próximo vídeo, mas agora vamos para o vídeo sobre a luta do Capitão América e do Batman. Galera essa não é só a maior luta na HQ foi entre Batman e Capitão América, como traz um conflito entre as duas editoras rivais de um lado. Temos um dos maiores personagens da DC o Batman e do lado um dos mais importantes, se não o mais importante membro dos Vingadores o Capitão América. Esse combate traz uma dúvida recorrente até os dias atuais, por acaso você sabe quem realmente ganhou a luta entre esses dois grandes heróis? A batalha entre Batman e Capitão América aconteceu no terceiro capítulo da série. Os dois heróis duelaram nos esgotos de Manhattan. A luta foi muito equilibrada, tanto que Steve Rogers disse para o Homem-Morcego que ele nunca enfrentou alguém que tenha sido páreo o Capitão àquela altura. Já tinha enfrentado Caveira Vermelha, soldados de Hydra e Baron Zemo, mas nenhum deles podiam se comparar ao Homem-Morcego. Depois de horas de batalha, uma corrente de água saiu através de uma abertura no esgoto e derrubou o Capitão América quando ele jogou o escudo e errou Batman. O Homem Morcego ainda acerta Rogers com o Batarangue, mas salva o Capitão de um afogamento. Então, Bruce Wayne é declarado como o vencedor da luta Batman foi o escolhido, pela maioria dos fãs para derrotar Capitão América. No entanto, os quadrinistas fizeram a luta mais acirrada possível, para não ser uma certa humilhação para o super soldado ter perdido para um humano. No fim, os dois dos maiores personagens da Marvel e DC foram honrados pela trama e tornaram-se adversários de os vemos no próximo vídeo.